Olá, e hoje vou-vos ensinar a ganhar mais likes na época natalícia. falar com vocês sobre a importância de criar conteúdo no Instagram na época natalícia e como vocês conseguem ganhar mais interação, mais likes mais comentários, mais seguidores e este vídeo vai ter conteúdo para vocês descarregarem gratuitamente, por isso não se esqueçam de descarregar no fim deste vídeo. E eu este ano como vocês estão a ver agora, vou experimentar o Vlogmas, mas aconselho vivamente a quem tem blog a tentar o Vlogmas e quem tem o Instagram a publicar todos os dias no mês de Dezembro, é mesmo muito importante e porquê? Primeiro de tudo vocês percebem mais likes e eu fiz um teste. Todas as vezes que eu publicava no instagram no natal eu recebia mais likes do que uma época normal do ano. E porquê? Eu sinto que as pessoas na época natalícia estão mais dispostas a interagir com outra pessoa, dar mais. Por isso eu vou usar exemplos meus, pessoais, para vocês verem como é que isto funciona. O meu instagram andava o ano passado menos na mesma forma porque poucos likes. O normal mas com a aproximação do Natal as coisas mudaram. A minha média de likes no ano passado foi de cerca de 500 likes por foto e uh, os meus likes ultimamente, na altura em que eu estou a fazer este vídeo para vocês é de 250. Ou seja, o dobro dos likes por ser apenas a época natalícia. Isso é absolutamente incrível. A verdade é que o ano passado eu quase que não publiquei nada no Natal, mas há dois anos atrás eu publiquei 31 publicações no mês de Dezembro e a média de likes nessas fotos é de 725 likes Quase 3 vezes mais do que eu recebo atualmente E é muito importante dizer que na altura eu não usava hashtags Eu não usava ou usava raramente localizações Ou seja, estes 725 de média eram todos derivados dos meus seguidores Ou seja, as pessoas dos meus seguidores interagiam muito mais comigo por ser a época Natalícia. Como eu já vos mostrei com o primeiro ponto o segundo ponto é que a interação aumenta e vocês têm que levar isso completamente ao vosso favor, por isso o que é que vocês vão fazer e o que eu é quero mesmo que vocês façam é publiquem todos os dias no vosso Instagram, todos os dias e não é só fotos eu quero que vocês coloquem menos no Instagram Stories porque a maior parte dos vossos seguidores uh, passam mais tempo no Instagram Stories do que a ver o feed. O feed eles perdem cerca de, no máximo, 5 minutos a ver e se calhar a nem deixar gosto, mas as Instagram Stories eles deixam lá tocar minutos e minutos sem sentirem o tempo a passar. Por isso, utilizem as Instagram Stories a vosso favor criem questionários criem polls, criem imagens divertidas que façam com que o vosso seguidor vos consiga responder ou sinta vontade de responder às vossas perguntas. lisem a vossa personalidade, a vossa forma de ser e adicionem tudo, tudo, tudo nas vossas instagram stories e nos vossos posts. É muito importante vocês serem vocês mesmos, porque é algo que não existe em mais lá nenhum. Vocês são únicos, por isso usem isso a vosso favor também. E quando vocês publicarem nas vossas fotos, utilizem sempre descrições que façam a pessoa querer responder nos comentários, que conta alguma história ou coloquem uma pergunta no fim para as pessoas sentirem vontade de responder. Okay? O terceiro ponto é porque eu estou aqui para vos ajudar. Há dois meses atrás eu criei um freebie de mais de 30 ideias para vocês publicarem uma foto por dia, num mês em que vocês quiserem, ou seja, são ideias genéricas que vocês podem usar em qualquer mês, mas também criei esse freebie, que é um freebie parecido com o outro, mas com ideias natalícias, por isso todos os links vão estar na descrição para vocês descarregarem, é absolutamente gratuito, foi um livrinho, dois livrinhos, que eu fiz para vocês para vos ajudar, por isso se vocês precisarem de ideias, se Força, é só ir lá embaixo e descarregar. Se vocês precisarem de ajuda extra, eu criei um grupo para influências, ou seja, bloggers, youtubers, instagramers que queiram um bocadinho de mais de ajuda. Eu criei um grupo de Facebook, por isso vocês só precisam de carregar no um botão para se inscreverem nesse grupo e recebem. Dicas todos os dias, porque eu publico todos os dias, por isso precisarem de ajudar não se esqueçam. Outra razão porque eu acho que vocês devem fazer este desafio é porque os desafios fazem super bem a alma. E porquê? Um dos pontos que eu mencionei nos livrinhos que eu vos dei foram os vossos medos. E o principal de todos é o medo de falhar. Mas eu sinto que falhar é uma experiência é uma coisa que vocês aprendem e eu não tenho medo de falhar, até gosto de falhar porque sei que há alguma coisa que está mal e há alguma coisa que eu posso mudar e ao falhar já sei que essa coisa não funciona por isso tenho que evoluir de alguma forma, por isso acho que é um ponto positivo. A segunda coisa é que vocês ao pensar com falhar nem tentam e ao não tentar nem começam. Por isso, vocês nem dão o passo extra, um passo que pode mudar a vossa vida. E acho que isso é um dos problemas maiores, por isso, deem um passo em frente, arrisquem, porque vão adorar a experiência. Porque um desafio é um desafio, um desafio é algo difícil, se não toda a gente fazia. Por isso, encarem isto mesmo como o que é, que é um desafio e algo que vai fazer crescer imenso. E imaginem conseguir fazer uma coisa difícil, vocês vão ficar super orgulhosos de vocês mesmos, vocês vão ficar com ainda mais vontade de, de aprender e de criar e de fazer outros desafios porque, ao provarem-se a vocês mesmos que vocês conseguem fazer um desafio nada vos vai parar, praticamente. Tudo isto para vos dizer que eu vou tentar os um vlogmas e no Vlogmas vou postar dicas de fotografia, dicas de como crescer as redes sociais, algumas, alguns vídeos estúpidos, certeza que vão aparecer, certeza absoluta e também para vos dizer que eu estou aqui para vos ajudar por isso, se vocês quiserem entrar no grupo Facebook Estou lá para vocês. Ou se vocês tiverem ideias para vídeos no blog, mas digam que vai me ajudar imenso. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos amanhã. <risos> Tchau!